Eu já não faço vídeo há algum tempo, mas eu vou voltar a postar vídeo. Este vídeo aqui eu tenho uma proposta diferente de vídeo, que são os 5 melhores jogos para assistir. Bora lá! O primeiro da nossa lista é o Aldi Online. É um RPG, mais especificamente um MMORPG, de mundo aberto, em que tu podes criar a tua própria história, em vez de seguires um caminho pré-determinado. E é um jogo bastante interessante, mundo aberto, realmente. Tens que ir lá para Mineias, construir cenas, tens montarias, tens um monte de cenas. Eu até gosto, é um jogo bastante interessante. E vocês podem dar uma oportunidade ao jogo. Ele pesa isso que está a aparecer aí, que eu já não me lembro. Mas dê uma oportunidade, é um bom jogo. O nosso segundo jogo da tabela é... One Turned, um jogo de sobrevivência um, online ou offline, uh, muito bom, uh, eu até gosto. Uh, é um jogo em que tu tens que matar zumbis, uh, ir a casa a explorar, pegar armas, disparar contra os zumbis... Um, construís a tua própria casa. É um jogo bastante complexo, em que tu podes carfitar cenas, carfitar mobília. É um jogo muito bom. É leve, porque pesa apenas 2 gigas e eu acho que vocês devem dar uma oportunidade ao jogo porque ele é 5 estrelas para o peso. 5 estrelas em requisitos para de, de aquilo que pesa. O problema é um pouco os gráficos que são em quadrados mas de resto o jogo está muito bom e não tenho nada a dizer mais, é um jogo incrível. O nosso terceiro jogo da lista, duvido que vocês não conheçam, é um jogo bastante conhecido é, e que faz ainda história, que é o CSGO, é um jogo muito bom, é, que existe do lado dos terroristas e do lado dos contra-terroristas, os terroristas têm que ir plantar a bomba é, a, ao à zona A ou à zona B, e os contra-terroristas têm que impedir que eles plantem, ou se eles plantarem, têm que desarmar a bomba. É um jogo muito, muito, muito bom. Tem um competitivo, tem, tem muito, muito de coisas, tem vários mapas, tem algumas skins bonitas até. E é um jogo que está para se entreter em um jogo para vocês jogarem com os seus os amigos, é um, um jogo interessante. O nosso quarto jogo da lista uh, é o Trove, um jogo bastante bom de RPG. Uh, não tem uns gráficos assim muito longos, mas isso até que é bom porque deixa o jogo mais leve. Uh, tens vários mundos para explorar, cada mundo vai ficando mais difícil. Tu matas inimigos com as tuas espadas, que consegues na dungeon. A única maneira eu acho que é conseguir as espadas na dungeon. Tu matas o boss no final da dungeon e recebes a espada que ele te dropa. Uh, ganhas vida e força ou, de acordo se tu subis nível e sinceramente eu não desgosto nem gostei do troll mas cheguei uma parte que fiquei encravado não consegui evoluir mais é por isso que eu não, não gostei muito dessa parte e, e foi uma parte complicada e é por isso que eu parei de jogar mas sim é um jogo bastante interessante que tem montarias, podes alterar a montaria, uh, podes ter um dragão, podes montar um dragão, podes ter um cavalo, que é normal, podes ter um barco, que é outra montaria só. Pronto. Pronto. Tem muitas coisas, é um jogo bom e eu recomendo -os. Finalmente chegamos ao nosso último jogo da lista, que é o nosso quinto jogo da lista, chamado Secret Laboratory SCP, um, que é um jogo que basicamente pode ser ou... Oh, um trabalhador que estava a trabalhar lá naquele momento até que houve uma fuga de anomalias, que são SCPs basicamente, e tu tens que pegar armas, lanternas, cartões para conseguir fugir do laboratório. Se fores um agente tens que combater contra as anomalias e caso algum trabalhador te tente matar para conseguir fugir, tu tens que o matar, um, as, ou podes matar também as anomalias, que é o teu objetivo. Se fores uma anomalia, um, o teu objetivo é matar toda a gente que está à frente e não deixares ninguém sair de lá. Nem podes morrer para os agentes. O teu objetivo é matar os trabalhadores. Em si é um jogo muito bom, eu gosto bastante, então recomendo. Recomendo, é muito bom. É muito bom. Então pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu vou começar a gravar mais vídeos deste tipo, se vocês quiserem terem apoio, uh, uma meta de 5 um, likes para a minha volta, eu sei que não é muito, mas também não vou estar a exagerar, 5 likes por posto um vídeo, que são os 10 melhores jogos para PC e para telemóvel, ou seja, 5 para PC e 5 para telemóvel. Um, esse foi o vídeo tá vou começar a postar mais vídeos também de CS e de valorante um, espero que tenham gostado até o próximo vídeo